Eles estão com cover pra esse cara aí, mano, tá ligado? Esse cara aí deve estar tá dando cover pra eles de cima, mano. Eles devem estar tá tudo aí pra baixo aí, ó. Mas não tem, não. Olha ah lá, Lá do e pier, embaixo? ó. Tira a cara, Zorla. Cuidado com a casa verde, Zorla. Em Onde cima, está? em cima. Em cima de você, baiano. Morreu? Matei um, matei dois, Tô tudo pra cá, tudo pra cá, matei dois, eu matei dois. Matei dois, matei dois, matei dois, matei dois. cuidado com o piorzinho aqui. foi. Vamos junto, vamos junto, ó, lá na bem-vinda. Bem-vinda? Não, não, não, É na loja, é na loja. Então os dois indo na loja, vamos entrar, calma aí. Ó, seguinte, baiano sabe fazer aquele bait lá? De Rola Live.